E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje eu tô aqui pra tirar uma dúvida que tem aparecido muito nas lives, aí o pessoal tem perguntado em Hangout, que é sobre como configurar o faturador do Mercado Livre, tá certo? Muita gente já começando a se adequar ou já recebeu aí as ativações do Mercado Coleta e vai ter que se adequar a isso. Então, vamos lá, vamos pra tela e vou mostrar pra você como se cadastrar e configurar o faturador do Mercado Livre. Antes disso... De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no meu Instagram, Alexandre Nogueira, eu faço lives onde eu tiro dúvidas ao vivo, a gente fala sobre negócio, eu levo empresas para que vocês conheçam. Então, tá aqui embaixo o link também, vem participar da live com a gente, bora para a tela para a gente poder fazer o nosso vídeo sobre o faturador do Mercado Livre. Um abraço! Vamos lá então, galera, agora a gente está aqui na tela, tá? Então eu vou lá, vou entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, colocar em começar a emitir. Arquivo do computador, você vai selecionar o que, que você tem aí, né? Eu, particularmente, uso o certificado A1, tá certo? Então, eu vou selecionar os dados do meu certificado A1, tá? Vou colocar a senha do meu certificado A1, vamos ver se eu vou acertar essa senha aqui de cabeça, tá? Coloquei a senha do meu certificado A1, vou colocar a série da nota que eu quero usar. O que, que é isso? Você vai usar uma série exclusiva da sua nota fiscal para o Mercado Livre. Então eu particularmente deixei configurada a série 2, tá certo? Porque eu utilizo a série 1 um no Bling para os outros Marketplace, então eu deixo configurada a série 2 aqui como padrão, tá? Mas você pode modificar aqui a série que você quiser, da forma que você quiser, tá bom? Então se você já emite alguma nota, lembra, você não pode duplicar, tá? Duplicar. É, o número de nota, então se você está no número 5 mil, 10 mil, 15 mil 100 mil no outro, então muda a série aqui para a série 2 e começa a emitir não muda nada, tá, para você isso CST do IPI tá, aqui CST, é, CST do PIS, aqui você deve deixar uma configuração igual do seu bling tá, ICMS, eu estou no Simples Nacional, sem permissão de crédito considerar frete na nota, sim considerar para o cálculo da NFE tá, e aqui tem aqui, não Vamos ver se ele vai deixar, ó, ele não deixa, safadão. Vamos ver se ele, ele não deixa eu mudar, olha que safado, sem, ver, sem vergonha. Então ele não deixa eu mudar pro não, né, vamos ver. Deixou eu mudar pro não sim, tá? Então, muda aqui, eu particularmente não gosto de colocar frete na nota, tá? Só coloco quando é pessoa jurídica. Coloco aqui, meu certificado digital tá aqui certinho, inscrição estadual também, Tá certo? Já está aqui a informação, eu vou confirmar aqui. Pronto, então ele vai colocar emitir a primeira nota, Ó, os dados da sua empresa foram preenchidos, você já pode emitir é, NFE para as vendas que desejar, ah, se quer emitir uma primeira nota, você vai colocar emitir a primeira nota, tem aqui adicionar dados fiscais dos produtos. Então aqui você chegou no final, tá? eu posso fazer o teste emitir uma primeira nota Já e já ver como está funcionando. E se eu quiser adicionar os dados fiscais, eu vou adicionar os dados fiscais ali, já ver os meus produtos que estão sem dados fiscais. Dá para fazer isso em massa, via planilha, colocar ali é, o NCM, colocar as informações do produto em massa. E aí você deixa tudo preenchido via planilha, tranquilo, utilizando o faturador do Mercado Livre, tá bom? Bom, agora a gente já aprendeu a configurar o faturador, é uma dúvida que estava acontecendo bastante da galera. Então... Agora que você já sabe, vai lá e termina de preencher os dados fiscais dos seus produtos. Tem como fazer isso via planilha. Feito isso, você vai estar tá pronto para emitir de forma automática as suas notas fiscais. Eu tenho utilizado na minha conta do Fulfillment, porque dá muita agilidade, já entra o pedido, já bate a fatura e já vai embora. Então eu tenho gostado muito, muito, muito disso. Tem funcionado muito bacana. Vocês viram ali que você tem a opção de tirar o frete do valor da nota, então isso é bem legal também, tem sido bem interessante. Utilizem isso, eu estava achando que nem ia dar, né? E acabou dando certo, tá? Eu utilizo o Bling ainda em outras contas, utilizo o Bling também é, nos outros marketplaces, tá certo? Então continuo utilizando ainda, não tem problema nenhum, tá? Isso é uma solução para quem não tem ERP, para quem quer utilizar de forma mais automática, quem quer ter algo que vai entrar ali e vai bater, ah, eu sempre tenho tudo, eu vou faturar tudo mesmo, meu estoque tá redondinho, vou faturar e vou embora, e toca o barco, tá certo? No Fulfillment eu acho massa, porque de madrugada tá faturando nota, de noite tá faturando nota, de manhã tá faturando nota, à tarde tá faturando nota, eu não preciso pôr a mão, tá certo? Então utilizar o faturador dá mais agilidade para venda no Mercado Livre. Eles confirmam de quem tem o faturador, logo que o cliente vai finalizar a compra, eles confirmam todos os dados fiscais para que não tenha erro, não tenha erro de CNPJ, não tenha erro de inscrição estadual se for uma pessoa jurídica, é, não tenha nenhum erro no cadastro de pessoa física para que esse pedido não fique barrado por falta de nota, tá? Sobre faturador, sobre nota fiscal no Mercado Livre, sobre nota, tem um vídeo aqui embaixo, no final desse vídeo eu vou deixar ele sugerido para vocês, sobre o que eu falei sobre nota fiscal, assista o vídeo inteiro, são mais de 20 minutos tá bom? A gente teve na quarta-feira, na terça-feira, um webinário com o André Santos, onde ele falou mais sobre isso, tá? É uma mudança que tá vindo, temos que se adequar aí, se você já recebeu informação do coleta, se adeque, se você ainda não recebeu, uma hora vai chegar, mas por enquanto vai já pensando no teu futuro, tá certo? Quem tá te falando aqui não é o Alexandre, que o Alexandre gosta de nota, não ganha um centavo com o imposto, quem tá, quem tá falando é, não é aqui o Alexandre que quer colocar pânico em alguém, quem tá falando é o Alexandre que sempre que se preocupou com a pessoa que tá aí desse lado, tá? Eu sempre me preocupei com o que pode acontecer com a tua empresa, eu sempre me preocupei com isso. É, não é porque eu concordo ou discordo, e sim eu gosto de alertar você, eu gosto de que você se prepare, tá certo? E para todas as pessoas estou falando a mesma coisa. Próximos ou não próximos, eu tô dando o mesmo conselho. Se não é a tua realidade hoje, Vá se preparando para um momento você poder dar esse passo aí e não se preparar depois que já bateu na tua porta lá dizendo, meu, emita a nota fiscal 100%. Tá certo? Então, um grande abraço. Se você gostou, dá o seu like aqui embaixo, clique no botão inscreva-se e não se esquece, dia 26 e 27 de outubro, temos o evento Profissão E-Commerce. São mais de 21 palestrantes, mais de 36 estandes feitos para você. Alex Moro, Alexandre Nogueira, Gilmar Teobaldi, Márcio Eugênio da The Loja Virtual e mais uma galera que já confirmou que vai estar com a gente lá. Então vamos, estou esperando você, o link também está aqui embaixo. Um grande abraço. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir.